É, esse primeiro módulo, a gente vai começar agora tarde, que é um pouco a praia que a gente tem maior discussão, debate, sobre a questão da produção de dados sobre, sobre a favela pelo próprio favela. Né? Por que a gente precisa produzir dados? Quais são os problemas que estão relacionados à falta de produção de dados eficiente e que traduzam a nossa realidade, como a, as percebe, como a gente a percebe dentro da nossa localidade? Quanto que a falta de produção de dados sobre a qualidade de vida nas localidades dificulta a chegada de políticas públicas? Eu não sei vocês, em todas as localidades, mas no centro do Rio, na cidade do Rio, as favelas são todas subnotificadas. A quantidade de população no Cantagalo não é a mesma que está lá no IBGE, porque no Complexo da Alemão não é. Entendeu? Na vila da... Na, na, na, na complexo da Pê, também não é. É, é, é, é. Baixada também não é. Mas só na periferia que tem essa subnotificação. E é isso que a gente tá falando um pouco. E depois... As próximas duas aulas, também, eu e a equipe do Raiz do Movimento vamos fazer esse tipo de discussão e por que, que vocês estão aqui para produzir dados da sua própria realidade e o quanto que isso é importante para avançar na pressão de políticas públicas estruturantes que mude efetivamente a nossa vida e a melhoria da qualidade de vida. Como eu havia dito antes, eu vou começar por ali, é, a gente tem alguns dados que a gente chama de dados subnotificados. E alguns dados também beneficiais, eles são dados é, e que muitas vezes reforçam alguns preconceitos, reforçam algumas colocações estigmatizantes, né? Sobre, por exemplo, chamar as e as periferias desde, sei lá, década anos 50, como aglomerações subnormais. É assim que o IBGE chama as favelas aglomerações subnormais. Para poder pegar dados oficiais do IBGE, você não pode procurar por favelas. Você vai procurar por subnormais. Isso demonstra, um pouco, o lugar para colocar a favela na construção de dados. Porém, é importante a gente separar o joio do trigo. Nós não estamos aqui e nem vamos propagar, e aí profeta que não é o correto, não vamos criminalizar e criticar de que esses dados não precisam ser feitos. Como os muitos dessa gentalha que estão aí no poder falam que ciência, estudo, produção não deve ser feito. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é outra coisa. O tem é continuar produzindo. Só que eles têm que nos enxergar por inteiro. Porque é importante ter o TGF, é importante ter o Instituto Pereira parte, é importante todos os órgãos oficiais pesquisa. Precisa continuar. Agora, nós estamos aqui para tensionar a forma histórica que eles constroem esses dados. Muitas vezes aumentando a maneira preconceituosa de lidar com as papelas. Como eu estava falando, dos aglomerados mais. E tem mais outro ponto fundamental, que quando, vou falar do complexo da Leonão, vou ter um dado na minha cabeça, quando o complexo da Leonão, o melhor dado de, de, de, de população, é, são 69 mil, e a gente trabalha o dobro disso, no mínimo da população, isso quer dizer que na hora em que o poder público vai fazer política pública para o nosso território, para a nossa localidade. Se você tem a metade do que realmente tem de população, vai a metade do dinheiro previsto para fazer as coisas, porque estamos subnotificados. Tem menos pessoas do que realmente tem. Então os recursos já são escassos. E vai menos ainda porque a contagem está subnotificada. Isso para falar de dados gerais. Vou dar um exemplo de que o complexo do alemão, o complexo da maré e o complexo da rocinha, porque a rocinha é um complexo, tá? Também. Até que eu não chamo a rocinha como uma favela, são várias favelas, igual o complexo do alemão e igual o complexo da maré. É, no censo de 1980, tinha mais ou menos 45 mil nas três favelas, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na década de 80, isso se repetiu, 70, 80, se repetiu, mas foram crescendo mais ou menos igual, 80 90. 80 90. Ano 2000, o CEAGE e algumas outras, outras organizações da Maré pressionou o IBGE e conseguiu influenciar e fazer que um o censo de 2000, ele fosse um censo uma participação maior. Então, os seus recenseadores tiveram uma, um suporte para rodar e caminhar no caderno. Hoje, a Rocinha tem 66, 66 mil, o Alemão 69, e a Maré tem 114 mil. Ainda tem notificação, Pode ter, mas já melhorou muito. E só melhorou exatamente quando entrou a sociedade civil, a contribuir o levantamento dos dados daquela, daquela, daquelas favelas do complexo da Bahia. Isso demonstra que a metodologia, o método, a forma de levantamento de dados para contar a população e, consequentemente, contar a quantidade de saneabilidade da favela, a quantidade de bens culturais, a quantidade de pessoas, a quantidade de mulheres. Então todas essas políticas ficam comprometidas porque está porque tem menos. Então há necessidade de a necessidade da gente cada vez mais produzir mais. E tensionar o poder público para melhorar os seus dados. Não vamos negar a necessidade da produção de dados. Igual muitos aí que negado a ciência, o estudo o levantamento de dados. Não é isso. É tensionar para melhorar a qualidade desses dados, para que isso se transforme em política pública e que, consequentemente, melhore os benefícios para as favelas periferias. E parar de chamar de aglomerados subnormal. Ou a gente é cidade, ou assume que a gente está num sistema de apartheid. Favela tem que ser cidade. favela é cidade. É. Então, a gente tem que produzir nossos dados. A gente tem que produzir é, conhecimento, Sobre o território. E nós mesmos temos que produzir juntos, até para poder te qualificar, não só a quantificação, porque as favelas, quando são livros, muitas vezes são quantidades. É quantidade. Poucos fizeram levantamento de dados para ver a qualidade. Ou seja, qual é a percepção que cada um da população tem sobre as políticas públicas. Como você percebe a política pública na tua porta? Como você percebe na tua comunidade a situação da educação, a situação da saúde? Porque como, como você percebe, não os dados quantitativos de quantas escolas, quantas vagas, quantos. É, isso, isso é importante. Mas também é importante como você percebe a qualidade desse estudo. Né? A questão da saúde. Não é só a quantidade de hospitais, não é só a quantidade de querida da família, não é só a quantidade de atendimentos. Qual o tipo de atendimento que está sendo feito? Como é que vocês percebem essas políticas públicas? Então, produzir dado qualitativo, que são é quantitativos que a gente quantifica, e qualitativo, que a gente vê a qualidade dessas políticas públicas. Os dois são complementares para poder pensar no todo. Quando foi implementar, implementado, as disputas para implementação e aplicação dos recursos foi quase luras. Um o que acontecia era um pouco o que eu venho falando há alguns anos, chamando de o é, um processo de participação, que eu chamo, de, ao invés de ser diálogo com o poder público, acaba sendo duplo monólogo. Diálogo é quando eu falo contigo e a gente se entende, um escuta o outro, a gente se entende, discute, debate e constrói. Monólogo, duplo monólogo, é quando a gente faz aquele teatro em que o poder público era obrigado a escutar com o convidado. Aí eles faziam um encontro, botavam um lanche, lista lixo de presença, tirava a foto, a população falava das suas necessidades, o governo falava que não podia fazer um monte daquilo por, por dificuldade técnica, tiraram as fotos, tinha lista de presença, pronto, está ali confirmado a participação. Só que na obra isso não aparecia, não aparece. Esse é um, du, é um duplo monólogo em que a comunidade, das das periferias estão falando de uma coisa, o poder público está falando outra e não há diálogo. São dois monólogos. Então a gente precisa também qualificar esses espaços e tomar cuidado para não ser convidado a falar, falar, falar, comer a assim, de presença, tirar foto e não ter mudança significativa na nossa favela. A gente precisa tensionar essa forma de participação. O espaço, a maioria da regulamentação do governo federal, estadual e municipal estão garantidos para as favelas e ter espaço de participação, a garantia de regulamentação toda a política pública de urbanização e favelas e periferia com recursos públicos do Governo Federal, é obrigatório que o Poder Público, seja ele municipal ou estadual, que esteja fazendo sua intervenção, é obrigatório pela regulamentação federal do Ministério da Cidade que tira, uh, e tenha participação popular. Está garantido. Agora, qual a qualidade desse espaço? O lugar que era você de diálogo, de construção, de estudo, de implementação, de prioridades a partir do olhar do morador e da moradora, acaba sendo mais um espaço de enganação. Só para inglês ver, só para simular lá e pronto. Então a gente precisa qualificar esse espaço. Esse é um pouco em relação aos dados gerais, aos dados básicos, aos dados que embasam qualquer, embasam boa parte das políticas públicas universais, seja de saúde, de educação, de saneamento básico no Brasil, é a partir desses dados gerais. Né? Os dados gerais é que vão pontar essas políticas públicas, as macro-políticas públicas, né? aquelas políticas públicas que vai, vai dizer é, no plano plurianual, na área de educação, vai ser traçado isso, isso e isso. Mas isso vai ser definido a partir desses dados. Então, a gente tem que questionar esses dados. Quando o PAC chega nas estudantes padelas, como exemplo, mas isso é até toda vez, sempre, é, e aí chega-se, agora, a favela vai ser integrada à cidade. Só que a cidade, ela sempre teve acesso formal aos meios das políticas públicas. Com o esgotamento, a distribuição de água. Quando se pensa essa distribuição da cidade, a cidade formal, dita formal, elas estão relativamente atendidas, de forma relativamente homogênea. Mas as periferias, favelas e comunidades, não. Quando a gente fala que na favela tem muito lixo, fala, fala, geralmente as pessoas, os de escutar, nós mesmos, entre nós, Falar com a é suja, que larga lixo em qualquer lugar. Nós escutamos, e às vezes nós falamos isso, nós reproduzimos isso. Só que para a gente não é fácil. Olha para o restante da cidade, da classe média, vivendo lá no seu apartamento, que tem todo um sistema de correcolhimento de lixo. O lixo sai do apartamento, pega a sacola, bota num buraco, cai lá embaixo, o pessoal passa, o porteiro pega para fora, a coluna passa e pega, e não vê mais lixo nenhum. É verdade. Se fosse assim da favela, bom, tudo bem. Ninguém ia é ser chamado de povo. Só para isso tudo é mais difícil. Até o chato do lixo. Então, isso é falta de política pública. Isso não é desmazel da população favelada. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Então, que, se a gente precisa acabar dando conta do que é negado como política pública por dentro da cidade, é feito todos os dias serviço público é feito todos os dias. E para a gente não é. Mas eu concordo em termos, em parte. É. Né? Mas, mas, mas a gente precisa ter mais trabalho para poder conseguir viver equilibralmente. o não é necessidade, não. Aí a gente constrói o forma. Estratégia. Gambiar. Deixa eu construir gambiar. Se não tem água. A gente, a gente puxa do vizinho. Já puxou de novo, já puxou de novo, já puxou da caixa d'água que está em cima do novo. está fazendo a graviada. Né? Agora a luz não é mais assim, mas até na ah. minha adolescência é Ainda é, até os gatos. Ainda é. Os gatos não tigres. Mas agora, agora a gente tem tecnologia para exigir que pague, mas não necessariamente que você Eu tenha qualidade da água. da qualidade do fornecimento. Não a garantia da qualidade do florescimento, mas já tem tecnologias que garantem um pouco mais que a população favelada pague mais água, mais de uso. Né? Então, o tratamento continua sendo desigual, Região a e na favela. Voltando à questão do parque, para tudo isso, a gente vai construir um campeonato. Se não tem água, a gente arruma um jeito de água jogar. Se não tem luz, na minha época, na minha infância, era um ponto de luz e todo mundo morro na minha mão. Aí toda era oficial, tinha uma condição de luz, aí os moradores se cuidavam da luz. É um ponto de luz e todos os moradores puxavam a luz daquele ponto. Era aquela luz para aqui. Né? 40 volts. Mesmo até bem menos. Bem, bem, bem, bem. É, então, a gente foi criando um Se não tem esgoto, a gente vai a valia, para poder conseguir sobreviver. Dá um jeito. Aí tudo isso, porque a gente pode chamar de é, do capital, da falta que quer dizer o seguinte, em todas essas faltas, anos após anos, anos após anos, historicamente, décadas após décadas, de falta, primeiro de moradia, de moradia nesse país, depois de toda a necessidade de água e luz, depois do saneamento básico e assim por diante, historicamente, os famosos de periferia nunca tiveram o serviço básico que é ofertado pela necessidade. E a gente foi sobrevivendo e criando alternativas. Essas alternativos acabam criando uma cultura, uma cultura da sobrevivência, uma cultura da superação, uma cultura da gambiarra, que acaba criando um caldo cultural que vai resvalar no nosso modo de viver, no nosso modo de viver. A, o terraço é diferente da laje, o terraço da casa terra é diferente da laje da favela, a apropriação dela é completamente distinta. A rua no evento da cidade ela é serve para uma coisa. Na favela, a extensão é sua todo... é, é, é, é frontal, é a sua extensão, né? certo? Então, o mundo é visto de forma diferente. Não dá para o um parque de favela chegar na favela e então, falar assim, agora essa favela vai virar cidade. Não vai virar cidade do jeito que eu quero. Só que a favela tem o seu modo de viver e precisa ser escutada, e precisa ser valorizada. Tudo aquilo que sofreu e todas aquelas alternativas que foram construídas. Então, quando a gente fala que favela a velha cidade e a gente tem direito a ser visto como participante, participante da cidade, a gente está querendo dizer que o nosso modo de vida, a nossa cultura, que foi construída por suor, através das pautas historicamente de políticas públicas, de que é necessário escutar o nossa... Nossa, nossa vida social, o nosso modo de viver, a nossa alternativa que foi dada, a alternativa que não foi dada. Para isso, a gente vai ser integrado, porque vai, vai integrar o favelado quanto ele é, a pessoa da comunidade como ela é, a pessoa da periferia como ela é. E não impondo como pavão, pavãozinho, rocinho, alemão e manguinho, que na hora que tiraram os casos de milhões, milhares, não, milhares de pessoas, e aí algumas dessas receberam aquela unidade habitacional. E para entrar numa unidade habitacional, que era uma casa menor do que a sua que tirou, que o governo não te deu, e ele tirou, para você entrar agora no condomínio, lá no emprego no novo, agora você vai ter que fazer um curso para aprender a se comportar, é ou não é? Para aprender a se comportar em condomínio. Porque você é um favelado a favelado, não sabe se comportar como uma pessoa participante da cidade. Ou seja, você não é cidadão, você não está parte da cidade. Você vai ter que aprender. Isso é uma falta de respeito ao morador. Então, o processo de construção de políticas públicas passa pela escuta do morador. Se eu falo da escuta, a está falando de levantamento de dados. E escutar o um morador é uma forma de levantamento de dados que deve ser valorizado cada vez mais para pensar as políticas públicas.